Trabalhadores da ave Brás vivem a incerteza quanto ao futuro da empresa que está em recuperação judicial. Situação que fica ainda mais complicada com o atraso de salários, que já dura sete meses. Os últimos meses têm sido cheios de incerteza para o José Maurício. Ele é mecânico de manutenção na ave Brás e desde setembro está sem salário. Eu tinha um terreno no Santa Paula, em Jacareí e acabei vendendo a ele para poder pagar as contas que havia atrasadas. De fato, continuam umas e outras atrasadas, aí, mas a gente dá um jeito. O Sérgio e o Kleber estão na mesma situação. Eles não imaginavam que a crise na empresa pudesse durar tanto tempo. Naquela época, eu acreditava que, no máximo cinco, seis meses, a situação pelo menos estaria resolvida ou pelo menos é, encaminhada. Mas, aparentemente, a partir de setembro, ela está sendo praticamente assim, abandonada, sempre falando que estão vendo o pagamento para o mês que vem. Eu já tive que me desfazer de tudo aquilo que eu conquistei ao longo do, dos anos, me tive que me desfazer do meu do meu carro, a gente tem que se desfazer de tudo aquilo que a gente gostaria de oferecer para nossa família. Desde setembro do ano passado, a movimentação de funcionários aqui na Vibras é pequena, os 1.400 trabalhadores estão em greve desde então, por causa do atraso no pagamento dos salários e também pela incerteza sobre qual vai ser o futuro da companhia. Desde setembro, a movimentação de funcionários na Vibras é pequena. Já são sete meses de greve por causa do atraso no pagamento dos salários e também por causa da incerteza sobre qual será o futuro da companhia. É uma greve por tempo indeterminado. A empresa diz que existe a possibilidade de um contrato com o governo federal na casa de 600 milhões e que isso ajudaria a resolver o problema. A crise na Avebras começou em março do ano passado, quando a empresa demitiu 420 dos 1400 funcionários e entrou com um processo de recuperação judicial, alegando ter uma dívida de 640 milhões de reais. Em abril, a justiça do trabalho determinou a suspensão das demissões, e os funcionários foram colocados em layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, medida que permanece até hoje. O Sindicato dos Metalúrgicos, que também participa do processo de recuperação judicial, diz que já foram feitas três reuniões com a empresa e que em nenhuma delas a Vibras apresentou propostas de pagamentos aos credores. Nas assembleias que tiveram, a empresa pediu a suspensão alegando que naquele momento não teria um plano concreto para apresentar e em todas ela coloca a possibilidade de vir contratos e com isso ela conseguir sair da recuperação judicial e pagar as dívidas. Este professor da Unicamp, especialista em mercado internacional e de defesa, explica que a Vibras é uma empresa estratégica para o Brasil e que o governo federal precisa adotar políticas que ajudem a empresa a fechar novos negócios para superar a crise. O Estado não tem demonstrado, não tem colocado elementos e instrumentos para é, viabilizar essas exportações. Elas não têm, por exemplo, uma agência própria, uma instituição própria, eu tenho exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos e outros países, que é, fazem com que essas operações sejam operações é, muito mais facilitadas, é, operações que o, o, o governo faça mesmo a própria garantia dessas operações. Sobre o atraso no pagamento dos salários, a Ave Braz informou que está empenhada em resolver a situação e que assim que entrar dinheiro no caixa da empresa, a prioridade será o pagamento dos salários. Nós também procuramos o Ministério da Defesa, que informou que já foram feitas reuniões entre órgãos do governo federal e que iniciativas para ajudar na recuperação da empresa estão sendo estudadas.